Sucede-se agora a reação do Livre na voz de Paulo Moacho. Vamos acompanhar. Relativamente ao futuro da empresa e aquilo também que o Ministro das Finanças nos disse, a vontade de virar a página, é precisamente importante virarmos a página deste capítulo, destas tentativas de privatização da TAP, de podermos construir uma empresa pública que é viável e que serve o interesse público do país e que possa, e que possa enfim, trazer retorno ao país, garantir condições de trabalho dignas aos seus, aos seus trabalhadores e servir o um interesse público, e não servir interesses privados e não, uh, enfim, servir uh, até os próprios interesses dos, dos, seus, uh, dos seus administradores. E portanto o LIVRE vai continuar atento a este assunto, vai continuar a acompanhar, mesmo como disse, não estando na comissão de inquérito, vamos continuar atentos a esta situação.